Oh, vou parar com esse espião, não, hein, tio. A abre de boa ali, pelo amor de Deus, hein. Ó. Oh. Okay. Oh, ah? Tá tranquilo, tá tranquilo. Melhor, ó, marca de sangue nervosa, hein. Meu Deus, alguém me estuou feio. Ai, eu! Achou! Ô, oh, tia. Ah, Nossa, que isso? Desmaiou também, né? Eu tô morrendo! Vixe! Olha, você tá de boa, rapaziada. Que Os caras morreram numa posição meio cabulosa aqui, hein, tio? Rapaziada, <risos> a gente vai ter que investigar bem essa parada aqui? Porque a gente tá jogando... Rapaziada, ah, no... ah, sintomas duplos, hein? O tiozinho It's e ela. Be okay, Ixi! You're going to be okay. Oh, meu Deus do céu, e aí, tia? aqui, moço. Ah! lítio é o é isso, sistema de enrugar minha pele com trabalho para fazer eu se transformar em cobra. Ah! Vamos ficar espertos, ele usa a capoeira. Ei, Tzi. Nossa, ele subiu, viu? Você viu o clux? o quê? dois. Ele come a perna. Ah! Oh, meu Deus. é hard mesmo, oh. Oh, trem. Oh, meu trem, E aí, errei. Mole! É laser aqui! Oh, aqui laser. O que? Ele dizia! Oh, é bom, se trupicar, hein? Ai, estrupical! Oh! Outro! Sai! Não deixa a porta! Não peixa! Não peixa a porta! Oh! Peraí, João, tava. O quê? Oh, meu Deus do céu! Rapaziada, ó, oh, novidade, é o Tito Gordo. É o quê? É o Tio Gordo, olha o tamanho da teta esquerda dele Já chega batendo na cara do Leon, hein, meu? Olha, vai falar no um radinho agora? Explode, explode alguma coisa aí oh! Já toma duas pastilhetas dessa, ah, olha Três, foi três Peraí, peraí, Jogo, peraí, peraí, peraí Cadê a munição de Pagno? O jogo tá mentindo, o jogo tá mentindo <risos> <risos> Coloca a bombinha no pé dele Peraí, peraí Ô, oh, Ticho Gordo, calma aí, tio. a gente era amigo Nossa senhora, ele chega beijando, hein Ticho Gordo, calma até eu voltar da condição aqui. Olha, ele encosta na parede. Ele não quer deixar eu tacar. O Leon não quer deixar tacar. <risos> oh, o tio Gordo vai beijar. Ele beija, tio. Ele quer beijar de língua. Ai, você sai, Helena. Sai. Ó, oh, taca fogo em todo mundo. Deixa eu sair fora. Rapaziada, peraí, peraí. Eu vi, eu vi uma planta. agora eu li a franja molhada, tio. Ó, poder de sedução mais 13. Lindo demais. Vai arrebentar todo mundo. Leon, Helena, vocês estão okay? bem? Yeah. Tá de boa, tio. tá de boa. Explodiu um razão, razão, busão, tá cara do barranco. <risos> tá tranquilão. Vamos atravessar o cemitério para chegar na catedral. Rapaziada, onde que podia ser? <risos> cemitério, de Um lugar de boa. Ó, o um buraquinho aqui. Aham. Que vai ter uns infectados mais amigáveis. Ó, já tenho tá... indo. O quê? Ele voltou. Ô oh, meu Deus, é o Kurumim. Curumim, tio. Curumim. Ele tá de pá. Rapaziada, eu de pali, hein? O Cara, que é a paz igual a nós. Oh, manda lá, manda lá. já oh, bem que eu apertei o botão aqui secreto. é O F12 mais o 4. Rapaziada, dá uma esquiva nervosa, hein? Tem que ser no momento certo. Você tentar ir na sua casa e não der certo. É que você não apertou no momento certo. Tem que ser bem no momento. Rapaziada, vamos derreter esses blocos aqui nos tirão. tirão. Agora os faixas preta tá? Primeiro eles mandam os faixas brancas. Depois já joga logo os faixas preta, Ó, invadindo. Ó, já cai levando no zóio. O Pururux tá batendo na Helena. Ô, ô Só a terceira mulher, você não... Sendo... meu Deus. <risos> Rapaziada, é tudo calculado. Sim, calmo. Ó. Fogo em todo mundo. Entendeu? Vai. Um escopretão na mão. Ai, pai, para. Mais ou menos assim, tio. Mostra pra eles. Não vai ficar nem um caboclo em pé. Oh! Olha, eu bati um monte de cara pensando que ia ficar um monte de item ali não ficou nada, eu vou sair fora! Vai ter que sair fora mesmo, hein? Ó, oh, ficou os Calma, calma. Vida pro resto da sua vida. Sorry guys. We're not rescue workers. Oh, eu apertei, eu outro amigo, outro amigo. Ai, dali. Toma, toma! Apostilha, oh, Leo! Oh. Oh, beleza, aí não, jogo. aí não. Jogo. O jogo não tem como levantar, não? Vou de trocar ideia. Ai, Vai queimar, meu. Pelo amor de Deus, não. sai. É a minha direta aqui no espelhinho. Ué. Ação e diversão. Olha o Loki no chão ali, ó. Oh, Rapaziada, oh. é Magnum. É, Magno. Oh, eu de Magnum. Eu não.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 Beleza, vamos somente Ó oh. Pegar as paradas com o Leon Já pega fazer aqui tem que picar o sino Ó oh. Duas alavancas Os oh, zumbis eles tem ali Que abraçar em grupo, você viu Ó, ó, ó o Pururux. Nossa, Pururux, vai, ataca fogo Ai. Nossa senhora o tá está ali, está Tomando sol. Tranquilo. Ó, no cantinho. Ai, ah! Pururux, é, eu tô zoando, hein? Mas é, o Bruno não morre não, hein? tem como não. Aaaaaaah! tem como matar o Bruno Rapazinha, tô muito bem. É, né? calma, ó. Mas o que educação? Beijo sem, beijo sem paixão. paixão. Creio tem castigo, castigo. aperto de mão, de mão. Apenas, apenas não bons amigos. Você viu um zumbi? Esperou agora o filme, educado. Sem o zumbi, é zumbi real. Vamos indo, tranquilamente. Vamos lá. Seu encantador. Epa por baixo, não tá ligado. Ó. Já é vem Loki na captura, ó oh. E aí, galera, beleza? Ele vem agachando também Quer beijar o Nio? <risos> e aí? O cara chega de encontro no beijo Ó, <risos> ó, oh, oh, bico Loki com a bunda pra cima Um monte de porrada que eu vou te dar na zero hora oh, Nossa Ele pula, ó seu é um puro Luxio, Ah, bico dele, ele tá no chão Ó, oh. tá <risos> Rapaziada Bururu aguenta, tio. Esse aguenta. Sim. Beleza. Ele tá de pé. Rapaziada. É. Vou arrebentar ele no tiro aqui. Não! Oh! Tô calmo. Nossa senhora, tio. Ele toca okay. aqui. Acabou com as minhas barras ali. Não tá conseguindo nem chutar mais. O jogo, você é hard mesmo, hein? Nossa! Começo, cagão. começo. É mais cagão ainda. Vamos aí. Demorou, é nóis. Oh, vou ter que tomar mais uma balinha aqui. Oh, meu Deus, o Puro arrancou tudo. Ei, tio, tá de boa? Esquece que é amigo, é amigo, ele é amigo. ó. ó. aí. Parece que ele quer bater no milhão, hein? Tá aparecendo, deixa eu ver. Ele quer bater! Ó, ó, oh, respirações, oh, bombinha. o Caverninha adora aniversário, tio. Ah, oh, meu Deus. Já sopra a velhinha do Loki. É, é Bururux, né? Ah. Aquele pulinho ali eu conheço. Ele é malvado. Vamos é Ó. Eu explodio na porrada. Ô, louco, é natação. Você viu o bracinho dele? Não vi. Pode até ir Ô oh, louco Helena! Ô oh, mergulhador, tio! Olha aí! O cara quer beijar! Nossa, passou perto da franja Nil! Preguiça! Tá fingindo! Esse moto tá fingindo! Ó, se liga! Não tô, não! Ah, tá de boa mesmo! Olha ali o que, que acontece! Tem um lock ali! É mais ou menos da empresa da Umbrella Corporation? Rápido! Meu Deus, vai cair com o globo aí. Oh, ele... Nossa, ele tá vivo. Tem dois. Um zumbi da zoeira. Oh, eu sabia que ele era truta. Nossa, jogo rola ali, rola. Rapaziada, já arrancou o último pontinho de amor que tinha? O zumbi esperou até o último segundo. Aí ele falou: Agora o Leo é meu, tio. Oh, fingiu de morto o jogo inteiro. Tá ali desde as três da tarde de ontem esperando o Leo. Oh! tem que cortar energia! E aí todo mundo! Ô, oh, mais um dead aqui, tio! Nossa senhora! Traz os porcão, tio. Os caras escondem ouro. É? Beleza. Ó, ó. Ó! Leon, vaza! Oh meu Deus! Vou dando carrinho em tudo, tio. Aquele é jogador de futebol, Leon, número 10, do Flamengo. Oh, Ô, louco, ele já tá aqui, tio. É? Beleza. Ó, oh, ó, oh, cada um. Cada um. Preguiça.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 Nossa, treina aí, Leon. <risos> oh, meu Deus. Leon, para de zoar, Leon. Oh, <risos> preso no um Teddy. Okay, isso, o que é isso, jogo? Já tô apertando o botão ah, eu já tô apertando. Ah, Nossa, jogo, que isso? Meu Deus, deu certo. <risos> Nossa senhora, foi rápido esse, hein? Leon, dá um... o Ah, meu Deus. <risos> Suco! Suco de um TED! Rapaziada, ó, caldo de cana, so ó, suquinho, natural, ó, tem até um copinho aqui, What's a sorry. cuia. beleza? E toma! Rapaziada, mais ou menos assim, quem mexe com o Leon vira caldo de coenas. Okay. Com esse mesmo sentimentos de suco vitamínicos do um TED. Vamos abrir a porta. Okay. Ó, ó. <risos> Rapaziada, eu preso um TED. É o quê? Esse, Esse tem... Ó. Eu vou deitar vocês tudo na porrada aqui dentro. Ô, você vai virar de... Esse é o novo truque. Ô, oh, louco, você. viu a girada dele. Saiu um bracinho. Ei! Peraí, vira dois. O quê? O quê, dois? Ô jogo, vou sair correndo. Ah, peraí, peraí, chavinhas, chavinhas. Vamos pegar as chavinhas bentas, 36 metros. Dá o um carrinho por baixo dele, vamos ver se é o cara mesmo, ali. Bem por isso esse... aí, Ah, Ninguém conhece o carrinho do livro. Estou bem, estou calmo e tranquilo. Primeiro essa chavinha beta é o debaixo da mesa, ali. Oh meu Deus, já passa, flipa. Peraí, oh, ó. Oh! Eu sabia já. Ah, beleza, já vi, só para hein? Já curti. Rapaziada. Vai, Leon. Vira pro outro lado. A tá escapando. Olha ali. Você tá com a farinha na minha eu cara. Emboscada, hein, tio. Ah, agora eu quero ver. Olha aí. Olha aí. Nossa, peso pesado, tio. E agora, aí, o que você vai fazer? Eu acho que as Ossá! Olhe, jogo é de mat. Meu Deus, jogo. Calma. É o teatral do Moro. Chris. Leon. What are you doing here? Go! Sai de perto. Ó. <risos> oh. Já não cabe mais missão aqui. Agora as duas é arminhas cantam, tio. Ai, eu quero ver, hein, jogo. Ó, oh, só aí. Não vai ficar nenhum um caboclo em pé. Aí estoura fácil. Aprentei logo aqui. Você é já japonês. Tá, tá bravo. Ah. Calma, tô calmo. Aprentei do outro lado. Aí não, é jogo. Aí já pela só demais. Cagão. Do outro lado. O caverninho não curte. É mais cagão ainda. Peraí, então vou pegar a munição aqui. <risos> <risos> Tô matando tudo, tio. <risos> o relógio tá vivo. Rápido. Ó, infinito. É infinito. Olha, o caverninho tá muito mais calmo agora. Peraí, Pera peraí. O Lino não quer bater no cara, não, hein? Deixa o cara jantar. Tá mo Momento da janta. Pera aqui. Oh! Ah! Pera aí, já? Cuidado, hein? Os caras continuam faminto. Que isso, oh. Beleza. O gameplay no começo parava quando a gente encontrava um Loki. Monstro. Pois é. Será que é o Simons Flymon's? É o quê? Por que, que ela foi simplesmente do vagão? Ela foi fácil, hein? Eu tava no hard ninguém tá no hard 3. É, é. por que é mesmo? Ó, oh, barril, ó, oh, barril. Pera aí, agora, tio. Troca de arma para esconder o barril. O barril maior com o cara, de ó. Agora, Leon! Não, tem que picar ele primeiro. bica! Joelhada, cadê a joelhada massa? Rapaziada, <risos> <risos> o Leon já tá ligado no ponto fraco do cara, tio. Ó. Pera aí, jogo. E agora? Tá valendo? <risos> Tava louco! Nossa, o zumbi nem espera o filminho, tio. Ele já tá do lado, Ô, Leon, Nossa, chuta, chuta esse lock. Olha, tá chutando as caixas ali, oh, meu, o que, que eu tô apertando aqui? The sooner, the better. Rapaziada, vamos escutar o Leon. Vá para o helicóptero. Antes.. Vou pegar. um negocinho aqui, né, João? Calma. Ah, Beleza. Como que a gente vai pra lá? Será que eu pulo aqui? Não, não, não. I'm alright. Just get me out of here. Oh, o cara tá atacando o bacon! Peraí, oh, peraí. O cara tá mega zorg, tio. Besporitas! É o quê? O cara virou uma pilha, tio! <risos> Eu te cubro, peraí, peraí, como é que é o negócio? É! O jogo tem que acertar o Loki? Sei lá! Zói! Ah, o é ergue, hein! Ó, vai jantar! Tá com dos caras da chicotada, vira vespa. Tá, tá. O quê, tio? Megasosporoides! Meu Deus! Não consigo mirar bem, calma ali. O nem consegue. Pode ficar calmo. Ó, ele protege! Peraí, <risos> tá acabei, tá acabei, Tem que ser quando ele abre. O que ele, ele fecha? Ele fecha? Peraí, não tem como pistolar, hein? Eu... Ah, meu Deus, pega os Tá tranquilo. Calma. Assim. Bota no peito O que tem que fazer esse negócio né? É cedido. o para-raio. Vou, vou colocar na cabeça do zumbi. você como coloca esse para-raio no chão? Não sei! Dá para zumbi? Oh, tem que dar o um para raio pro zumbi, tio. Aí quando dá o um raio, cai dentro do zumbi, o nosso vai pegar e jantar. Olha lá, ó. Ó, peraí, e aí? Nossa senhora, que explosão foi essa? Abriu, abriu. Pegamos. Oh, Loki! O que foi isso? Ai, tá com Kibi! Ah! Rapaziada, é kibe, ele Tá jogando kibe agora, um negócio pesado! Ó, ó! Ô nossa, estamos fulando, tio. Nossa senhora, agora arrebentamos. Olha lá, olha. Ó, ó, ó. Tá aqui. Ainda. O que? Será que a gente conseguiu? Ó ele, ele recupera, hein? O cara é, é imortal. Ó. Oh! Isso, Helena. Ô, meu, vai, vai atropelar o Leon. Pega o Xinoca! Tranquilão. Olha, olha, olha! Dentro do crustáceo dele! É o quê? Leon... Para a próxima vez que você vê ela...